Em todos esses anos usando um computador diariamente, eu já precisei comprar vários mouses. E é claro que eu sempre comprei os mais baratos possíveis, mas cada um sempre teve algum problema. Ou era muito pequeno, ou muito leve, ou simplesmente o scroll não funcionava. Inclusive esse aí foi o problema mais comum de todos eles. Deve ter alguma máfia que controla todas as empresas que fazem mouses assim baratos para o scroll nunca funcionar. O último mouse que eu comprei foi em setembro de 2017 e foi esse aqui da Dell. Custou 70 reais, e adivinha, é claro que veio quebrado. O botão esquerdo tava funcionando de uma forma errada, basicamente eu não conseguia arrastar nada porque ele soltava no meio do caminho. E eu até contatei o suporte da Dell na época, mas o tempo para receber um mouse novo era ridículo, e não era nem garantido que eu ia receber um mouse novo. Eles iam mandar para análise primeiro, e eu achei isso um saco, então eu mesmo arrumei para não ter dor de cabeça. E isso funcionou muito bem, mas depois desse dia eu resolvi economizar para comprar um mouse bom de verdade para nunca mais precisar passar por isso de novo. Depois de muita pesquisa, como eu sempre faço, eu cheguei no Logitech MX Master 2S. E é sobre esse mouse que eu vou falar no vídeo de hoje. esse mouse aqui é focado no uso de programas complexos como por exemplo o adobe premiere e o photoshop então não ele não é um daqueles mouses gamers cheios de led ele é bem mais bonito que isso como editar é o que eu faço da vida ele pareceu ser uma boa opção e justificável eu não vou negar ele não é barato aqui no brasil ele custa de 340 a 400 reais e a menos que você use esses programas complexos com bastante frequência a compra dele dificilmente vai ser justificada. Mas se você tem essa justificativa, eu vou mostrar nesse vídeo aqui o porquê que ele vale a pena. Primeiramente na caixa, que eu não tenho mais, vem ele, um adaptador USB e um cabo micro USB. Esse cabo serve para você carregar ele quando precisar. Coisa que é bem rara acontecer porque a bateria dele dura bastante. O site oficial do mouse diz que a carga dura até dois meses, e eu posso afirmar que é por aí mesmo. Para conectar esse mouse no PC é bem simples, é só usar o adaptador USB. Eu até reclamaria que esse mouse não tem espaço para guardar esse adaptadorzinho dentro dele, que nem o mouse velho da Dell fazia, mas dá para conectar o mouse de outra forma via Bluetooth também no PC, deixando esse adaptador USB bem desnecessário e inútil, então de boas. E dá até para perder esse adaptador sem problemas que você ainda vai continuar podendo usar esse mouse. Dá pra conectar ele em até três PCs ao mesmo tempo E pra trocar de um PC pro outro é só apertar esse botãozinho aqui embaixo Ou de uma forma muito mais legal que é ativando o Flow no aplicativo que vem junto com o mouse E ativando esse sistema Flow você consegue passar o mouse pra outro computador Como se fosse um segundo monitor se eles estiverem na mesma rede E isso é muito útil, eu uso bastante aqui E dá pra até colar coisas de um PC pro outro e isso agiliza muito o trabalho Principalmente se você edita em dois PCs né Que é o meu caso quando eu comprei esse mouse, eu achei que eu nunca ia poder usar isso, porque eu imaginava que era só possível via Bluetooth, né, e o meu segundo PC não tem isso. Mas enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo aqui, eu descobri que dava pra fazer isso sem o Bluetooth. O meu PC de mesa aqui não tem o Bluetooth, mas eu usei o adaptador USB nele, e aí no notebook, o mouse tá conectado no Bluetooth mesmo. Basicamente, o sistema Flow faz você não precisar apertar nesse botãozinho aqui embaixo pra trocar de PC, é só passar pro lado da tela mesmo. O tamanho dele é bem grande e o suficiente para ser bem confortável. A construção dele é ótima também, bem melhor comparado com qualquer outro mouse que eu já comprei na minha vida. E o peso dele também é muito bom e eu geralmente gosto desses mouses mais pesados. Quando eu tava vendo os reviews na internet eu imaginava que essa parte aqui era feita de alumínio, mas segurando ele na mão de verdade eu descobri que não é. Ele é só um plástico, mas ele parece bem resistente. O meu aqui começou a descascar aqui atrás e isso realmente não me incomoda, mas pode ser um problema para alguém e é por isso que eu tô citando aqui. Esse mouse aqui tem os três botões padrão de qualquer mouse, que é o direito esquerdo e o scroll, e ele tem alguns extras também, tipo esse aqui em cima dele, mas esses dois aqui do lado, mas esse aqui que fica escondido no apoio do dedão e esse scroll extra aqui também pro dedão. Mas até aí ele é só um mouse com vários botões que vêm configurados para fazer coisas normais. Eu não sei que desse para configurar cada um desses botões para coisas diferentes. E é essa a melhor parte desse mouse. Quando você pluga ele pela primeira vez no seu PC, ele instala um aplicativo chamado Logitech Options, que eu já falei antes. E é aí que a brincadeira fica séria. Nesse app você pode configurar tudo o que você quiser. Por exemplo, no meu computador aqui eu configurei esse botão aqui em cima para abrir sempre a pasta meu computador. E o botão do scroll para funcionar como se eu estivesse sempre apertando a tecla Del do PC. Então eu consigo navegar e apagar os arquivos de uma forma muito mais rápida e intuitiva, e isso é só um exemplo. E esse programa aqui deixa você configurar esses botões de formas diferentes para cada programa que você tem instalado no PC. Por exemplo, esse botão aqui no meu Premiere faz Ctrl-C e esse aqui faz Ctrl-V. Já no meu Photoshop os mesmos botões fazem Ctrl-Alt-Z e Enter. Parece simples, mas são essas pequenas mudanças que deixam o trabalho muito mais dinâmico e gostoso de ser feito nesses programas. Quem usa bastante ele sabe do que eu tô falando. E uma boa configuração para esses botões é algo bem pessoal. E vai da sua criatividade Cada pessoa vai ter um jeito de configurar esses botões Mas o mais importante é que esse mouse aqui permite você fazer esse tipo de ajuste E outra coisa legal que eu queria falar aqui é o scroll dele que tem essa função que de rolagem rápida Que dá para ser desativada lá no programa se você não gostar Mas isso é muito legal e como eu configurei ele aqui é mais ou menos assim quando eu rolo ele devagar, ele faz o tec-tec de um scroll, de um mouse normal, mas quando eu quero ir pra cima ou pra baixo de uma página bem rápido, eu só faço o mesmo movimento, só que mais rápido, e ele chega no final rapidinho. Basicamente, o scroll continua rodando de acordo com a pressão que você fizer nele. É complicado explicar isso aqui em vídeo, mas acho que deu pra entender. Isso é bem útil no Premiere, por exemplo, pra chegar no final daquelas timelines que são gigantes. Mas de todas as funções que esse mouse tem, ele simplesmente funcionar é a melhor de todas elas. Então se você tiver cansado de comprar mouses que quebram ou não funcionam, quem sabe se aí seja uma boa opção para você. A menos, é claro, que você seja canhoto. Essa foi a minha experiência barra review com esse produto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, ou no mínimo tenha entretido. Meu nome é André, e ainda bem que eu não sou canhoto. Obrigado por assistir, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui desse canal. Um grande abraço, e até lá.